Fala aí Guerreiros e Guerreiro é Soldado aqui novamente trazendo para vocês né mais um videozinho hoje vamos falar aí da cartela né a nova cartela o bingo né o bingo do crossfire né que chegou aí nessa nessa primeira semana aí quase segunda É segunda semana já de maio em 2022 tá bom é edição feras mortais teve outras edições passadas né com conteúdos aí bacana nessa daqui né é, é, não tá tão, né? Não tá tão bom, mas, né? É, vou mostrar pra vocês aqui a lista de prêmios, né? O, como, o prêmio principal, acho que mais atrativo aí, que gerava aquele pegar, é a Sheetec Primata. Né? Tem a Sheetec, tem a AK-47, tem M4 Primata, tem a AK-47 Águia e a USP Tubarão. Lembrando, rapaziada, que ó, tanto a AK quanto... Tanto a AK como a M4, e a k 47 a e a USP Tubarão, elas já vieram tá de MN. Então, o melhor aqui seria a Sheitek. E claro, né, que ela não iria vir de bombejada assim na sua cartela. Mas fica aí que a gente vai explicar mais ou menos como é que funciona, como é que você vai fazer para tentar pegar a sua. Fechou? Vê que tem, ver neném, vê que eu quero a Sheitek também. Lembra para vocês que ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora e sem complicação. O link tá aqui na descrição. Nosso parceiro e amigo Zé Louco ZP. Só chegar lá e é! Yeah! Vim pelo soldation, vim pelo soldado que você vai ser bem atendido. tá atendimento, nota mil aí. E claro, ZP do Zé é premiado, né? Vocês sabem, vocês sabem. Então vamos lá, vamos parar de Bolodórios. Vou abrir o, o, os números da sorte aqui. Vem tranquilo, vem neném. Ó. Tem várias maneiras né, de, de conseguir os números, uma delas né, é jogando, você logo, já foi número que eu não tinha, só o número que eu não tenho mané, eita, caraca, pronto, não peguei nada, né, só, caraca mané, tenta número, não veio quase nada, quase nada, eita, tá pior que, que, que a roleta vive isso aqui cara, só vem número que eu não tenho na, na minha cartela? Tá? É, lembrando que eu tava já com 30 números, né? É, pra ganhar números é fácil, é só você logar aí. Você pode logar aí, recebe 3 números por dia logado. Então o evento dura uma semana, dá pra você ganhar em mais ou menos 21, né? 21 fichas logando, né? Uma vez por dia dá 3. Tem também, né? A cada uma hora jogada você ganha mais 3 números, dá pra ganhar 15 por dia. Então seriam 18 por dia, né? Se você jogar. É... 3 horas, se eu não me engano, né? 3, 4 horas, etc. E também, se você ficar 10 horas, você ganha mais 20 números. E além disso, né? Você torrando o GP aí, 500k de GP, você ganha mais 30 números. E a maneira mais fácil, né? Mais rápida, que eu não aconselho, é comprando os ep Só se for em último caso, né? No caso da gente aqui, eu, né como eu tô fazendo o vídeo em primeira mão pra vocês, eu vou ter que comprar alguns números aqui. Mas, rapaziada, dá pra vocês ganharem aí... Ou conseguissem comprar, tá? É só você fazer os eventos, tá? Então eu comprei 50 números aí é, Eu não troquei ainda, tá? Aqui o prêmio, tá? Mas você podem trocar por quê? Porque aqui que tá o um macete Dependendo da sua cartela Um exemplo, aqui a minha tem, ó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 caixas na minha cartela Se eu trocar aqui, ó Troca de prêmios, vai trocar tudo. Então, o que, é que você tem que fazer, né? Vai trocar tanto o principal como os secundários aqui. Então, você vai pegando aqui o que for atrativo. Ainda mais só tem cartela aí que tem 15k de zp, né? A minha só tem 5, mas tem cartela que tem 15k. Então, essa cartela minha aqui tá muito boa, com exceção do prêmio principal, que depois a gente vai trocar. Então, vamos lá. Vou abrindo aqui, ó. Bem tranquilo. Só o número roubado, né? Ó, só o número roubado Tá vindo quase nada Deixar pelo menos um, um, uma, uma coluna aqui Pra ganhar umas caixas, né? Pra valer o número Olha lá. Tá bem complicado tá, já, já veio mais fácil isso aqui, hein? Ultimamente os eventos Tá vindo muito roubado, rapaziada Muito roubado, ó Ó Ó Quase aí 80 números, não consegui fechar nenhuma coluna direito, tá? Então presta muita atenção. Por isso que eu falei na questão de comprar, né? Porque é complicado. Como eu não joguei, a gente está sendo patrocinado aqui para fazer o vídeo, né? Pelo Zé. Então comprei aqui só para fazer a ilustração. E não compensa muito você comprar número. Tá, o ideal seria você fazer os eventos, né? Fazer jogar todo dia aí durante sete dias junto. Não tem problema, não. Fique tranquilo, junta os números aí, joga para depois no final você pegar a cartela. Tá, para não gastar ZP. Tá bom, como eu falei, primeiro vê, analisa, ver se tá bom. Se não tiver, depois você troca. Um exemplo, se eu tivesse fechado aqui, concluído a cartela, aí ele ia vir aqui. ó, e é, trocar prêmio, né? Ele ia comprar a troca aqui. Comprei a troca. Eu consigo usar, tá vendo? Só que eu não vou trocar agora. Porque a cartela está boa. Eu vou fazer o um evento aí na semana. Aí, né? Tentar, né? Fazer na semana. Conseguir os números. Pra tentar fechar algumas colunas aqui. Né? No total, a cartela tem 25 números. Né? É, eu consegui fechar alguns. Deixa eu ver. Ficou quantos aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou só 10. Tá? Então, eu consegui fechar com 80 números eu consegui fechar 15, né? Faltam 10. Conforme os números vão fechando, vai ficando mais difícil, é? Né? Aí a gente vai ficando com medo, vai ficando boneco, mas é isso, tá bom? Basicamente é isso. Lembrando que o prêmio principal o melhor seria a SheTech. Quem já tem muita SheTech, o segundo melhor prêmio, aí, na minha opinião, seria a USP, tá? Porque a KM4 e a K47 Águia lá é, já veio aí várias vezes de ambiente, já veio até de eventos, então não compensa muito, tá bom? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham atendido. A cartela aí, o bingo do Crossfire, da roubada daquele jeito, né? Mas a gente traz pra você em primeira mão, porque a gente fala, quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. E tenho que esconder para vocês aqui, sempre passando transparência, tá? Então, o macete é esse, a dica é essa, façam os eventos. Em último caso, que você queira muito essa Sheetec, aí você compra uns númerozinhos lá, tá? Mas em último caso, fechou? Muito obrigado por ter assistido, comenta aqui, o que, que você achou da cartela, vale a pena, não vale, tá boneco, não tá? tá? Comenta aqui, você pegou, conseguiu pegar a hashtag, a sua cartela veio a Sheetec de primeira, você precisou comprar número, você precisou trocar os prêmios tá? Comenta aqui pro boneco, deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão, valeu? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e participar desses eventos que tá tendo ultimamente tá uma guerra. Fui, boneco, chupa bife, tamo junto, valeu. É...